Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaba, é uma série de mangá shounen, ou seja, é uma categoria direcionada ao público adolescente. Um anime ou mangá shounen pode ser reconhecido pelas suas lutas extravagantes ou por personagens muito poderosos. O mangá é escrito e ilustrado por Koyoharu Gotougi e foi publicado entre 2016 e 2020. O mangá ganhou um nome muito rápido e todo mundo queria ler. Inclusive, no Japão, houveram vários casos de roubo relacionados ao mangá. Com toda essa audiência, o mangá já saiu ganhando adaptações. Como jogos, livros, conhecidos como Light Novels, e é claro, a série animada. O filme foi lançado em 16 de outubro de 2020 no Japão. Tornando-se o filme de maior bilheteria do Japão. E o sexto filme de maior bilheteria do mundo em 2020. Entendeu o tamanho disso? Não estamos falando de pouca coisa. A história do mangá gira em torno de Tanjiro, um garoto que vive com sua mãe e seus irmãos. Certo dia, ao voltar à sua casa após ter ido a uma cidade a trabalho, descobre que sua família foi atacada por Onis. Sua irmã, Nezuko, é a única que sobrevive ao ataque e passa a ser uma Oni. Diferente dos outros Onis, ela ainda possui sentimentos e pensamentos humanos o que motiva Tanjiro a se tornar um caçador de Onis, para impedir que a mesma tragédia que aconteceu com sua família aconteça com outras pessoas. Enquanto isso, ele busca uma maneira de tornar Nezuko humana novamente. No meio deste enredo está o filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros. Sim, o filme é uma continuação direta do anime, adaptando a partir do mangá o arco Trem do Infinito. Mas então, precisaria assistir toda a primeira temporada para assistir o filme, certo? Errado. Em duas horas de filme, a história flui tanto para fãs de carteirinha, quanto para novos espectadores. Primeiramente, informando o que os protagonistas estão procurando no trem. Em seguida, introduzindo a problemática. Dando um pequeno background dos personagens e, por fim, duas batalhas épicas. Uma coisa que impressiona muito na animação é seu CGI. Mesmo parecendo um anime feito a partir de desenhos, como são feitos os animes convencionais, o longa é feito totalmente em computação gráfica. Provavelmente utilizando o Cell Shading, um conjunto de técnicas que fazem com que o resultado final de imagens 3D se assemelhem a desenhos em 2D. Mas ao mesmo tempo que impressiona simulando animes convencionais, deixa a desejar em certa parte do filme, onde o efeito não dá muito certo deixando escancarado a computação gráfica. Não que isso atrapalhe na narrativa ou no entendimento da cena em questão. A trilha sonora também está excelente, sempre acompanhando o ritmo do filme, tanto nos momentos mais emocionais quanto nas batalhas eletrizantes. Deixando um destaque para o tema do próprio filme, Homura, escrita pela cantora japonesa Lisa e composta por Yuki Kadira, uma famosa compositora no mundo dos animes. Além de Demon Slayer, Kajira também é conhecida por Sword Art Online, Mobile Suit Cannon e até mesmo pelos jogos Saga 2 e 3. Então, se você pretende assistir esse filme nos cinemas, é melhor correr. Se não pode ir aos cinemas, recomendamos o anime que está disponível na Netflix. No mais é isso, espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até o um próximo vídeo.